Ai, ai. E aí, Tchuli? <risos> Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo tranquilo. Que bom. Estamos aqui para isso, né? Opa! Então, então pode, pode, pode mandar mais. Mandar mais tranquilidade, mais serenidade, mais saciedade, mais humildade, mais respeito, mais humanidade, para todos os seres que assim desejam e se colocam em receptividade. Ah, tem, ah. tem que estar e <risos> Graças a Deus. Então, vamos usar esses padrões associativos para gerar interações transformacionais que, com seus padrões informacionais, representam um mundo novo. É <risos> ou não, dona Tchuli? Opa! O apegido está aí para ser usado, fica o recado, né? Avatar. Oh. <risos> mas o que são interações transformacionais? Que transformam a forma. Porque se a forma ela está dissociativa, mas ela usa pilares do conjunto é, do mundo, da arquitetura do mundo. Mas esses pilares eles estão ali dando fundamento para atribuições dissociativas, eles precisam ser transformados, não substituídos, adaptados a uma nova realidade. É ou não é? É verdade. Porque é a maneira mais confortável para todos os integrantes transformar gradual, gentilmente, carinhosamente. E com isso, de forma seletiva, traçamos um processo seletivamente enaltecendo e desenvolvendo as capacidades dos seres integrantes de um organismo que se relacionam por meio da liberdade e da arbitrariedade de direitos constitucionais, como o universo pessoal, como a consciência, como o subconsciente, como o lado receptivo do espírito, o lado receptivo da alma e o lado receptivo da essência que constituem o subconsciente, que favorecem nessa, nessa triangulação desses três elementos padrões para associações, para formações, de ideias, características e modelos que a mente traz à tona. Então hoje podemos favorecer com um mapeamento mais saudável que ainda está sendo traduzido, expressado, elaborado, favorecido e ensinado para interações que transformam a forma e descrevem o ego de maneira saudável Saudando a evolução, a criação, a imaginação e o bem-estar <risos> Mas até aí eu não disse do que eu estou falando né? Ou eu Falei tudo e não disse nada Oh, a confusão, devem deve ser os alucinógenos ah. <risos> Então como representar um mundo saudável? Se eu tenho ação e recepção Ação e excepção. O problema do julgamento se dá em interpretar formas que informam, como ataque, defesa, dissociação, minimização, negação, onde são só informações. Estruturas de interação informacionais dão aos seres liberdade para agenciar suas interpretações e utilizar suas capacidades para interagir no mesmo mundo, para perceber organicamente as interações e tendências nesse mundo, favorecendo por meio da capacidade de observar padrões, a padronização e o reconhecimento desses mesmos, mesmos padrões, deixando as coisas previsíveis, aceitando as coisas como previsíveis. Favorecendo, assim, uma maior abrangência da ciência cognitiva, onde a ação é recebida pelo espaço, que é interpretada e julgada, gerando outra ação. Onde o ser tem sua função e a função é recebida pelo subconsciente e associa, mediado pela mente, padrões associativos de confiança e representação dessa ação em um ambiente saudável. Onde o ser tem receptividade para entender as razões e funções dessa função E agir conforme seus direitos diante daquela função Caso ocorra alguma divergência Cobrando também dessa função Ações correspondentes a essa função Seja essa função, qualquer função <risos> Gostou, Tio? Gostei, Tranca. Mas isso tudo num ambiente saudável? Isso, num ambiente não saudável, nós temos atitudes informacionais que são vistas de outras formas. Principalmente cobrança. <risos> Mas, Tranca, então... Eu, como ser, naquele ambiente, eu tenho capacidade, digamos assim, criativa ali, certo? Através do, do, do meu campo de influência. Sim, uma capacidade interpretativa e com isso você pontifica, qualifica, minimiza. Isso. Então, se eu percebi algo como uma cobrança aquilo está no, no, no meu próprio processo receptivo, associativo, perceptivo, certo? Então, eu tenho uma capacidade transformativa disto Sim, você, por meio da cognição situada, você estabelece uma ciência cognitiva e transcende isso através de suas escolhas. E ao transformar isso, eu literalmente transformo a, o meu campo de influência naquele ambiente. Você transforma seu campo de influência, tem ciência da sua influência, da sua independência e com isso estabelece uma, um padrão de confluência, dividindo responsabilidades e responsabilizando seres que têm as suas responsabilidades. Você para de procurar culpados, você para de procurar algozes, você para de negar vítimas. Você foca em culpados, problemas e soluções. Você participa da geração de significado, pois os signos carregam consigo informações e não imposições. E aí você exercita de fato o seu livre-arbítrio. Você direciona suas habilidades inatas para contextos e situações que se adequam a seus desejos. Você se comporta mais como um organismo em uma estrutura orgânica ao invés de um alimento rígido, é uma estrutura paralítica. Super pesado, hein? Mas é verdade. Então, nesse sentido, você, ah, você interpreta e o subconsciente se, se encarrega de todos os outros padrões de adequar aquela interpretação ao ambiente maior, em Exatamente. correspondência. Você pratica uma espécie de cognição incorporada. Você incorpora padrões associativos com coerência à dinâmica de responsabilidade e habilidades. Se o está numa posição de responsabilidade, mas não tem habilidade, temos aí um problema, uma disfunção. Mas, mas, mas, então, aí se ele percebe, ele, ele faz um, um pedido de, de treinamento? De, de, fato, de fato, não só em si mesmo, mas como no outro também. Entendo. Ou ele, ou ele escolhe outra função também que ele deseja mais? Também, também desde Entendi, que o sistema tá? ofereça isso também, que é importantíssimo e tem que ser assim. Vamos desejar para que seja mais assim. Quanto mais seres falarem que quer é assim, mais assim se manifesta. Eu não estou falando só da, da 3D, 4D, não. Mas acho que você abordou isso na conversa sobre... Como se chamou? Liberdade associativa? Foi liberdade associativa? É... Elas têm aí um, uma, uma, como é que chama? Interação, tem correlação, todas. <risos> Modéstia à parte, todas. <risos> não, porque você tem o direito, certo? Direito então, existencial de se não está satisfeito com uma certa função de... de, de... De escolher outras, não? Uma liberdade associativa de fazer outras associações, outras coisas, outro, explorar outros, outras vivências. Sim. É isso mesmo, é isso aí. Tá, o conceito já foi passado. Ele é básico, ele é simples, é objetivo, mas bem complexo. Então, é deixar isso se adequar e se equilibrar aos processos, fica como exercício uh, tentar uh, ver tudo como informação. Não, ver, não associar a intenção do outro ou de qualquer entidade organizacional à mensagem. Receber a mensagem como mensagem, como uma informação neutra. É um exercício formidável para melhor pureza das associações e interpretações das interações entendi então assim eu posso representar um mundo saudável ah, escolhendo interpretar tudo como dados informações e, e não interpretar formas que como ataques, etc então, você tem um realismo direto, né? Existe um palavrão que representa é, essa descrição objetiva das formas, que é o representacionalismo. A descrição dos significados dos signos, que trazem consigo o princípio de neutralidade. Ah, a vela rosa tem chama ah, amarelo. Ok, você gosta ou não? O direito seu. A vela rosa, a chama amarela, não traz gostos impostos a você ou qualquer coisa desse tipo. Então, sim. E, e se você não gosta, você pode analisar e falar assim, eu não gosto porque uma vez, não sei o que, uma pessoa me... Ah, não, qualquer coisa, uma pessoa colocou uma vela a Rosa, e eu associei isso a não sei o quê, que veio da, do dogma, da, da, de, da religião não sei o quê, mas esse momento presente não é aquele momento passado, e agora nesse momento presente eu escolho uma outra interpretação. Você. Ah, que bonitinho. É. Juliana falando nosso É um orgulho. Estou <risos> sentindo até um amor lindo aqui de dentro. É isso. É isso mesmo. É isso mesmo não mas entendi, é isso? Eu falei dessa é linguagem, já, já estou fluente. Já está quase fluente. Vou, quase eu, fluente. Eu vou, vou aumentar Estamos meu nível. Estamos operacionalizando. Exato, vou aumentar meu nível para você ter motivação. Estou <risos> <risos> brincando, estou brincando. Não, mas entendi, mas aí você tem uma liberdade interpretativa que fundamenta uma liberdade criativa em qualquer ambiente. Sim, ele, ele galga e em vez de subessência, subespírita, ele se torna espirituoso. Todo ser que não julga é espirituoso, todo ser que não julga é receptivo. A essência, as motivações, os desejos, ele é receptivo ao outro. Ele é um ser humano. É uma mapinha para você se tornar um ser como é que as pessoas gostam, práticas para se iluminar? É isso? É Práticas é, é, é, é, é, é, é só você se tornar receptivo que é os seres te iluminam. Porque se iluminar não é você que vai pôr o dedo no 220. Não. É você estar receptivo à iluminação dos outros. E com isso você brilha, Pois você se torna uma referência. <risos> well? Mas, Tranquinha, é, você não, não tenta, como é que eu vou dizer, interferir na iluminação dos outros, mas você também não, não precisa, certo? Você pode ficar no, no seu, na sua configuração eremita Irradiando ali a sua luz Então essa piada. é a piada Você fica na sua posição e imita de boa Sem precisar, vamos assumir função Mas isso já faz de você alguém que não julga Não imita Então você passa a ser receptivo E quando você recebe Do outro ou do eco do cosmos Sabe Deus, de qualquer lugar Você brilha Então você se ilumina É igual a lua Você não deixa de ter seu brilho próprio Sua essência que brilha, não é isso? Mas essa interação né? mais serena brilha por si só. É uma piada mesmo, uma coisa engraçada. Oh, a lua, não sei, a lua foi um pouco... Bom... Eu sempre que a lua reflete a luz do sol. É, o sol é o ecossistema à sua volta, que te ilumina. Você não é iluminada toda manhã pelo sol? Nem por isso que é. você deixa de brilhar Como Juliana Maravilhosa não, não. Inclusive quando você quer dormir tarde, você pode até fechar a cortina oh, Lógico, por favor Eu fecho a cortina de todo mundo É só o meu, entendeu? Só eu brilho Cuidado hein? Se você for abrir a cortina Vai queimar seus olhos não, Mas você fechar a cortina <risos> é. não não apaga o sol só continua lá não é, dele, não, não, é um exatamente apaga. não longe de mim queria apagar o sol do colega né? exatamente do é colega. um ato em perfeito equilíbrio com exatamente, o ecossistema exatamente. de convivência estamos fofocando tá? estendendo o chiclete, né? é. É uma atribuída. não não tenho nenhuma pergunta não para uma palavra nova representacionalismo é uma palavra nova é uma palavra que descreve uh, bem o que a gente passou, o que a gente está tentando ensinar. E se basear em ciência cognitiva para ensinar os seres espiritualistas a serem mais espirituosos é, é um presente é, das ciências humanas. <risos> Paz, deixa eu me ir embora. Eu não